Amamos. Eu quero me casar com a sua filha, doutor. <risos> doutor Matias, eu gostaria que o senhor soubesse que eu amo a sua filha e eu quero me casar com ela. Davi! Só o cima do meu cadáver. Vai de perto desse Onde? patinho, Felipe. Davi, meu amor, eu não admito que fale assim com ele. Dessa vez, eu mato você, Davi. Não! não. não.